Olá, guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui na Casa do Padre. Lenda nova aí pra vocês, né Thaís? Isso mesmo. Foi despassado a localização aqui, uma história bem sinistra, uma história bem complicada, né Thaís? Uhum. E hoje a gente viemos aqui pra fazer a exploração, fazer o reconhecimento e conhecer a Casa do Padre. Eita. Pessoal, o que foi despassado Aqui nessa casa morava um padre, tem uma igreja ali. E morava um padre aqui nessa casa aqui. E parece que esse padre, ele entrou em conflito com um pastor de uma, igreja, de uma outra igreja, pessoal. Eu não sei o certo o que, que aconteceu, mas eles entrou em conflito por causa de alguma alguma coisa da Bíblia. Eu não sei, parece que não estava explicando uma coisa. Aí depois o outro discordou. Não sei o certo o que, que aconteceu. Mas parece que esse pastor amaldiçoou o padre e depois de um logo, é, pouco tempo o padre morreu. E dizem que o padre é a sombra na casa. Então hoje a gente veio para fazer a exploração, fazer o um reconhecimento e ver como que é essa casa né Thaís? isso. Porque mesmo. muita gente fala que o padre aparece nessa casa. Uh -huh. Já está no fim da noite, ó. Sim. Então, pessoal. No fim do dia, né? Vamos ver se a casa do padre está aberta, conhecer ela. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Tá aí, a casa está toda destruída, parece, né? Tá. Vai Será que não vai conseguir tá? entrar, cara? Vamos ver. Olha, já tem umas imagens aí, ó. Olha lá, Jesus. Ai. Que gostei bicho, cobre. Olha ah. que bonito, ó. Será que ele dava catequese aqui? Eu não sei. Aqui era a casa do padre? Acho que era onde ele morava, né? Deixa eu ver aquela imagem ali mais de perto. Jesus Cristo. Olha que lindo, gente. Muito bonito. Aqui é o quê? Nossa, temos uma guarda-roupa aqui. Nossa. Caramba, né, Thaís? Será que aqui era um quarto? Não sei. Estranho, né? Bem estranho. Você acha que aqui era um cômodo? Ah, podia sei. ser uma lavanderia, um cômodo. Ah, pode ser mesmo. A lavanderia, talvez tivesse... Ou uma pia, aqui ó, o, o tanque eu acho que era aqui, ó. É. A chave tá ah, aqui, ai, tá. Ah. Licença. Licença. Que é isso aqui? Cara, é um fogão. Nossa! Olha aqui, mano. Que massa! Onde eu nunca vi um fogão desse seja... jeito. Ah. É um forno, Thaís. Olha, gente, que massa! Que louco! E onde cara. colocava a lenha? Lenha? É. Embaixo, né? Aqui mesmo? Eu não, acho que é, né? Aqui a é. tampa. Olha ó. ó. Vem aqui, abre aqui. Peraí. Vocês fogão? Aham uhum. E aqui Diga se algum forninho, alguma coisa? Não sei Pessoal, quem sabe o que é essa parte aqui, ó Do lado do fogão Não sei Que era a pia, né? É, que era a pia tem um Esse piso é bem bonito, né, Thiago? É lindo E aqui o que é ele? Nossa, olha esse aqui, cara é um, um aquário? aquário? É um aquário? Olha ali. Olha, Thaís. Com tela. Estranho, né? Essa casa do padre aqui tá sinistra, hein? Sim, mano. Né? Olha a maria Quase a gente veio conhecer a sua casa. Olha cuidado. Olha onde é que o forro tá. Pra baixo? Nossa. Tá caindo. Tá caindo. Parece que tem ter um corpo ali, né? Crieta. Oi, aqui. Você tá acha que faz tempo que tá abandonado? Imagina, tá um vidro, né? Nossa, bisquerda. É bisqueiro. mesmo. Será que ele não dava catequese aqui, não, cara? Não sei. Essas coisas de rabisco, assim, de desenho, é muito coisa de criança. Hum. Sim. Esse pastor e o padre, brigar por causa da Bíblia, cara. Então. Não é uma coisa assim, cara. Aí depois o pastor amaldiçoar ele, o eu... corpo. É oh, estranho, né, cara? Muito estranho. Ó, oh. mão, uma mãozinha. É. O que é esse negócio aqui? Pode ser do chão, ó. Do vermelhão que espirrou. Se Sei é lá. É um quarto, né? Olha esse bagulho. Hã? Ah, era dia de fechar a porta. Fechei é pra dentro. Você acha que a pessoa fechava a porta? estranha. né? Não Muito estranho. Tem uns negócios ali, ó, no fogo. Ó. Crente, ó, essa casa aqui está estranha. Estranho. Porta verde. Sei lá, hein? Bem sinistrona. Outro quarto. É grande, né? O que é isso aqui? Ah, caralho. Ah, é cupim. É cupim, cupim. Onde tem cupim? Dizem que tem quantidade aí, demônios, né? Hum. Olha aqui. Foi dado uma arremendada aqui. É e esse negócio aqui? Esse ferro? Olha isso. É estranho, é. né? Crema. É. Tem um rabisco aí também. Tá, isso a gente tem que cuidar já que árvore escureceu. Mas tá sem, sem as coisas pra fazer investigação. Sim, a gente, ó. A gente, na verdade. Não vem fazer investigação. Não, vem, amor, não viemos fazer investigação. E, na verdade, a gente foi difícil de achar essa casa, né? Difícil. Por isso que já, a gente já chegou tarde. Olha a borboleta aqui, ó. Céu. uma borboletinha aqui. Olha esse daqui, cara. Olha esse banheiro. Crê Deus Pai. Ah, Thiago, eu acho que aqui ele também Se dá uma. Se não tiver um tá aqui, fraco, eu tá? tá. vou aqui, cara. Aqui também eu acho que ele, ele dava catequese, amor. O que foi? isso. Acho que ele dava catequese? Eu acho. Porque olha o jeito que era o banheiro. Cara, aqui não pode ter cobra, não. Hã? Tá vendo? Uhum. Ó, talvez aqui. Talvez o carro tenha uma banho. Uhum. Aqui talvez era de menino e de menino. Né? Sim. Vai aqui, vai o que eu vi aqui. Ai meu Deus, coisa de noiva, né? Uhum. Talvez aqui. era dele que ele guardava, de juntor. Olha, tá bem podre aqui, né Tiago? Tá bem podre. Bem precária essa casa, tem que tomar cuidado se a gente vem de noite aqui. Tomar muito cuidado Sim. pra não cair na nossa Where cabeça is. essas coisas aqui. Yeah. Também, né? Ó. Então a casa é dois quartos? Dois quartos. Vamos ver se é possível ver alguma coisa por fora? Tá. Olha o que tanto escureceu já, Thaís. Tá Nossa, já tá? Olha gente, já tá escurecendo já. A tem bastante coisa, né, Thiago? Ó. É bastante coisa. Bastante. Ima Essa imagem aqui é muito linda. Muito Bom, linda. Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. É, se vocês quiserem que a gente volte à noite Deixa muito like, se inscreve no canal Hoje a gente veio fazer o reconhecimento da casa do Pato é, Tô querendo ir embora porque tá escurecendo A gente não tá preparado pra fazer a investigação Né, isso uhum. Então tamo junto, é nóis, falou! Fui!